Depois de seis horas de caminhada, a gente vai voltar para o esses 500 metros vão ser terminados. Eu fui para o banheiro, quase não conseguia Depois de meia hora de ônibus, você chega aqui no início do trekking, que vai levar até o abrigo freio. Aqui na placa diz que são 4 horas. Como a gente está indo sem peso nenhum, só para conhecer o freio, só para fazer os testes dos produtos que a gente vai fazer, a gente espera demorar um pouquinho menos. A gente vai passar o dia e depois vai voltar no final do dia. Dessa vez a gente não vai dormir. Twinkling sky here i stand looking up up high i don't know where i am or where i'm going to but for tonight for tonight i'm by your side under the velveteen sky Está muito linda aqui. A gente queria aproveitar para vocês verem uma passarela bonita que tem aqui. Tem várias dessas passarelas aqui na trilha. Tem bastante gente andando aqui também. Até o momento, a gente está no meio da, da trilha do freio. Tem um pedaço aqui que tem uma, uma floresta aqui que é fantástico parece coisa de filme. É simplesmente fantástico. É um trekking e dificuldade mediana para fácil, não é muito exigente, não ele só é longo e por isso leva algumas horas, não, não, não tem muito, muito segredo em fazer ele, porque ele é muito bem sinalizado, ele não tem ramponas, ele é bem escalonado e se você tiver com a roupa bem preparada é perfeito para você, você sair bem nele e aproveitar o máximo e sentir o menos desconforto possível. Esse trekking aqui é considerado um dos mais clássicos aqui de, de Bariloche e todo mundo que aprecia fazer um mochilão, fazer um trekking, mesmo escalar porque o Frey é um grande centro de escalada imóvel, é, vim aqui visitar o Frei e fazer esse trekking que ele é simplesmente fenomenal. Depois de 3 horas exatas de caminhada A gente chegou ao final do trekking Até o refúgio Frey O refúgio Frey tá a quase 2 mil metros de altura E aqui meu amigo, você deve estar tá escutando Venta de verdade Se você resolver fazer esse trekking Tudo aconselho vir com uma roupa adequada Para que você não sofra a baixa de temperatura aqui é muito acentuada se você vier para acampar traga uma, uma barraca que aguenta o vento aqui o vento aqui é bem forte o vento chega a quebrar várias barracas de quem arrisca a vir aqui com um equipamento inadequado e vale a pena a vista aqui é sensacional é única e é um lugar assim que é indescritível por mais que seja bonita a imagem daqui não faz jus a, a, ao tanto que é bonito você vê tudo isso daqui ao vivo agora para vir aqui no freio você precisa reservar pela internet antecipadamente tanto o camping quanto o refúgio lá dentro o refúgio lá dentro ele tem um preço raso, um pouquinho salgado mas você tem direito a café da manhã e a jantar incluídos e o seu banho quente quem resolver acampar também tem vagas limitadas, apesar do camping ser gratuito. Uma das grandes atrações que tem aqui é a escalada aqui na parte do freio. Aqui você faz escalada em móvel de alta qualidade e com uma vista sensacional. Vídeo dá um like daqui embaixo, você vai ajudar a gente assim. Acompanha a gente nas redes sociais que estão aparecendo aqui do lado e saiba que a gente é outdoor de verdade aqui é Bob Escalada Sky just after Side